Oristeu, que morreu nossa casa grande inteirinha. Não sobrou nada. Você sabe o que é nada? Oristeu, que morreu nossa casa grande inteirinha. Não sou. Sobrou... nada. É, moça, eu sou a irmã do Bisteca, dele. Eu falei com o Bisteca, ele falou que... Não, não tem mais nada o que fazer, a gente ofereceu para descer também, ele falou que não precisa, que já queimou tudo mesmo, então é para ficar, ele vai ficar lá e amanhã ele vê o que, que ele faz. Mandamos ele subir para cima e ele também não quis, então, e o João o telefone do João ficou dentro da casa, então o João está sem, só os meninos lá e o da Jôs que sobrou, tá bom? E é o que eu sei para passar para vocês, obrigada. É, que, é, machucar não machucou ninguém pelo que ele falou. É, e daí eles só tiraram a parte do boteco, né? Para não pegar fogo, que já estava pegando também. Mas é, foi só isso, isso que eu sei, que daí eu não falei mais com ele, ele não ligou mais, só que ele falou que ia ficar por lá mesmo. Não queria subir. Mas, enfim, a casa já era, né? Aquela ela queimou tudo, ele falou, não sobrou nada, só os tubos embaixo. É, que, é, machucar, não machucou ninguém, pelo que ele falou. Foda, hein, Levi? Ah, tá bom, cara. De uma hora pra outra, velho. Tragédia é foda, velho.